A gente dá no banho. não de cajueiro. Ele tá querendo a Ele tá no colo dela. Aí faz isso aí na, na água quente e a pessoa, a mulher que acabou de ter um filho toma um banho para desinchar. Música. posso pegar ele pé Aí você na passageira. Vem de sal. Põe um mal. vinagem. que foi? Vem cá, fala aqui. Vem cá. que aqui. Então o nome desse mato aí, fala aí para registrar aqui: É o samba cachá. Picão. Rapa de cajueiro. Então, esse negócio que ela está explicando aí, com todos esses matos aí, faz o cozinhado e a mulher toma um banho e ela desincha. A gente quando a terra é maravilhosa, né? Bota um. Isso? Você tem raiva dela? É. Essa é a base que ela está fazendo aí. Pessoal. Quando a gente tinha uma panela cheia de água Quando acabava, você fazia isso Você fazia dois, três, três, três Parava rápido Magiricão Magiricão, eu plantava isso Eu tinha tanto aqui dentro de casa Magiricão cheiroso pra caramba, né? E a coisa, o menino toma pra cheiroso Tá Bom, meu, agora repassando a receita, Magericão é o nome do mato que você estava esquecendo, né? É. Cuidado, mãe. Tá cheio de.. Qual o outro, mãe? Qual os outros matos? Fala aí o nome dos outros. É cabacão, é rapa de Tem Só que não é todo mundo que sabe conhece Ninguém pouca gente conhece. o A Samba Caetá. Samba É assim, Todo mundo conhece. Já gostei de mostrar o que é. Vocês nunca trabalharam no mar. Não conhecem o Mas se você. Uma vez só que você... Pegar é o você... propósito, né? Então, é mas aí sai é o cirúrgico. Calça? Você pega assim na cozinha dele, é que o cirúrgico. Aí cozinhado, ele diz... Só que o médico não aprova. Não... Não então, aí se tratando de... A orientação do médico. É a mulher chegar em casa e tomar banho com água e sabão mesmo, normal, né? Orientação de hoje, a medicina, né? Chegou em casa, toma um banho no chuveiro, com água e sabão e já era, né? Eles mandam lavar os pontos com protect, né? É. Como é que é, Gabi? Manda lavar os pontos com protex, protex. sabonete Protex. Ah, sim, pra não ter bactérias, né? Mas assim, não tendo o Protex, só o sabonete normal, né? Aí eu usei aquele. Ele sabão de lavar roupa, sabe? Sabão neutro. É. Sabão neutro. É aquele sabão, sabe? Não, eu sei. Sabão tá neutro. Eu sei Você é um ponto mesmo. Porque não tem cheiro, não tem... Seca. Direito nos pontos. Eu acho que é uma boa, né, mãe? Pra quem não tem esses matos todos aí. Quem não tem o conhecimento pra fazer também vai botar um mato que não pode. E acaba prejudicando. Às vezes dá alergia, dá um negócio pra Não, não é que dá alergia. Vai pegar. O importante é tomar banho, entendeu? tomar banho! porque <risos> <risos> <mais> <risos> <Falou. risos>